Eu desafio todos os brasileiros a explicar a uma pessoa que fala espanhol aqui na Colômbia o que é como, como você fala juicioso em português. Oi, olhe, eres muito juicioso. Oye, pero tienes que que ser mais juicioso com isso. Oye, toma as pastilhas mais, seja mais juicioso com isso. Uy, pero você está como super juicioso, não? O exercício, todo o tema. Porque em português eu ainda não encontrei uma palavra que, que significa exatamente ruicioso, que se aplica para um montão de coisas. Tipo, ah, você é muito ruicioso, de fazer exercício corretamente. Ah, você é muito ruicioso, ah, que estuda bem. Ah, você é muito ruicioso, que não, que não trai a sua namorada, né? muito quieto, tá, não sei o que, não tá ali em festa, tá, essas coisas. Então, qual é a palavra que a gente fala no Brasil, que nós falamos no Brasil, que eu ainda não consegui uma palavra exata que seja a mesma coisa de ruicioso? Estás muito desajuiciado, eres muito juicioso. Deixa aí o desafio.